Bendita terra que me dá orgulho de dizer, sou agro. Agro é tech, agro é, pop, agro é tudo. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Como se forjou o conceito de agronegócio no Brasil e no mundo? Como se implementou o devastador modelo exportador que avança como nunca no país? Nesse De Olho na História você saberá como se deu a invenção do agronegócio. A história que a história não conta. O avesso do mesmo lugar. Na luta que a gente se encontra. O conceito de agrobusiness começou a ser forjado nos anos 50 nas cadeiras da Universidade de Harvard nos Estados Unidos. O termo foi criado para agrupar, em uma única matriz, todas as operações comerciais que se ligam às commodities agrícolas, como plantação, manufatura, produção de insumos, estocagem, processamento e distribuição. O modelo já existia na década de 1940, com as grandes extensões de terras em monoculturas, as plantations. O sistema se fortaleceu com a ajuda da emergente indústria de ultraprocessados. Você fica, você vai. É assim diariamente, centenas de milhares de latas do puríssimo extrato de tomate e elefante são produzidas. E de mãos dadas com a crescente indústria dos agrotóxicos, que formou a base da chamada Revolução Verde. Nos anos seguintes, esse modelo passou a ser exportado para a América Latina. Em 1967, surge o Agribusiness Council, composto por empresas como Heinz, United Brands, Exxon e IBM. Seu objetivo? Encontrar terras baratas e reunir apoio governamental no terceiro mundo. No Brasil, o apoio chegou pelas mãos do governo Geisel, que colocou Alisson Paulinelli à frente da Embrapa. Paulinelli foi o responsável pelo projeto de adaptação da soja e de outras commodities agrícolas para o solo e o clima do Cerrado, cujas planícies e planaltos eram considerados ideais para a agricultura mecanizada. Com o fim da ditadura, temendo mudanças e perda de poder, os ruralistas reagiram criando a UDR, como já contamos em outro episódio do De Olho na História. Em 1993, nasce a Associação Brasileira do Agronegócio, a Abag, que começa um longo caminho de lobby a favor de grandes ruralistas, o que incluía refazer a imagem do agronegócio a partir da emergência do debate sobre soberania alimentar. Um ano depois, surgia a primeira AgriShow, a maior feira de tecnologia agropecuária do país, que junto à ESALC e à Fundação Getúlio Vargas tornou-se um dos principais polos de disseminação das narrativas do agronegócio. Em 1995, surge a Frente Parlamentar da Agricultura, que viria a se tornar a FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária. Bancada composta por metade do Congresso Nacional e mantida por associações do setor, como a própria ABAG. Para entender quem financia a bancada ruralista, assista ao vídeo de abertura da nossa série de Olho no Congresso. Link na descrição. Em 2003, teve início o governo Lula. Como parte da política de conciliação de classes, ele convida para o Ministério da Agricultura o ex-presidente da ABAG e ideólogo do modelo agroexportador, Roberto Rodrigues. Na sua gestão, Rodrigues, que é produtor de soja, gado e laranja, cria a Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio. E o Brasil começa a exportar como nunca. De pouco mais de 10 bilhões de dólares anuais, o agronegócio ultrapassou os 80 bilhões de dólares exportados em 2013, como aponta o cientista social Caio Pompeia Ribeiro Neto. Buscando se afastar da alcunha pejorativa de ruralista, ligada ao atraso e à violência no campo, Rodrigues consolida o termo agronegócio, associando a tecnologia e a modernidade. Ao longo dos anos, o agro, como ficou conhecido, fincou posição no governo federal. Foram vários os ministros indicados pelo lobby do setor, de Neri Geller a Cátia Abreu, de Blairo Maggi a Tereza Cristina em comum a defesa ideológica do setor, o desprezo pelos povos do campo e o empenho permanente em expandir as fronteiras agrícolas sobre o que resta dos biomas brasileiros. Diferente do que diz a campanha da Rede Globo, o agro não é pop. Ele é apenas uma nova roupagem do velho ruralismo marcado pela violência e pela destruição ambiental e que agora tenta vender uma imagem moderna enquanto lucra com a miséria da população. De olho no agronegócio, de olho na história, de olho no escuradíssimo. parar, mas a gente segue no batidão. O agro não pode parar, essa terra é essência do nosso sertão. Diz que quem planta colhe, a gente escolhe plantar amor, e gratidão.